Thank you. Falamos sobre a bolinha de gude, sobre a história da bolinha de gude. Vamos imaginar que é, os alunos não têm bolinha de gude em casa, então nós vamos utilizar as tampinhas de pet como estamos utilizando até agora, tá? Uma das brincadeiras mais populares das, da, da bolinha de gude é quando as crianças fazem no chão um círculo, desenham um círculo no chão, na areia mesmo, né? E aí elas jogam no círculo uma tentando expulsar a bolinha de Eu gude bom. da outra. Último, pode jogar a última vez. Último toque. Boa. Falou. Isso aí, aprenderam a brincadeira. Vamos mais uma rodada. Você pode jogar de qualquer lugar. Lembra? Isso. Desde que a pedra. Ou melhor, desde que a tampinha esteja bem na verdade. Uma. duas... Hum. Ai, bateu, mas foi entrar, Nani. Isso aí. Quem não tiver como riscar, não tiver um gizinho, algum material que possa fazer o risco no chão, pode usar o desenho da cerâmica também, ó. Quantas tá. tampinhas vocês têm? Três. Três cada um? Uhum. Então, coloquem duas tampinhas em qualquer lugar lá do triângulo. Só duas. E outra fica na mão de vocês. A tampinha que vocês tirarem lá de dentro, passa a ser de vocês, tá? Boa! Agora a vez do Pedro. Boa! Pedro, tá, tá na frente, né? Amarelo. Então... Pedro, continua. Tirou? tirou? Não, tirou. Não, tá em cima da linha. Mari, continua, Mari. Mas eu tô em cima, mas eu tô dentro. Faz mal, deixa ali. Vai lá, Mari. Opa, tirou. Pode pegar pra você ver nele. Tirou. Tirou também. Oh, continua. Dormindo. Nossa, tirou. dormindo. Nem... Cassia, tirou. Todo? É, tirou? Só ficou tirar... a amarela? Só ficou a do Pedro, né? Agora a brincadeira do búnico. Primeiro tem que acertar o búlico para depois acertar as tampinhas dos adversários Geralmente as crianças fazem esse búlico Faz no chão com o calcanhar Fica bem redondinho, bem bacana Aqui. Isso, Pedro joga agora Vê que chega mais um perto? Tá lá, Pedro Isso Agora é minha vez, tá? Minha vez, vou jogar e oh! Na mosca né? Isso Aí, como eu acertei, eu continuo jogando. Coloco a minha pequinha, que é a tampinha aqui. E agora vamos jogar. Se eu acertar a verdinha, tchau pra ela. Acertei. <risos> tchau pra verdinha. Agora, tchau, é para Tchau pra Mari também. Tchau pra e Vamos fazer outra rodada? Dois minutos. Valendo, Pedro. Vai, Pedro. Valendo. Isso. Dois minutos. Vamos ver quem leva mais. Aí, colocando na caixinha. Pedro já tá com duas. Marina não tá comigo. Marina não, mas daqui a pouco a Mário já vai. <risos> Na primeira rodada a Mari foi de flecha, agora tá demorando. Pedro pegou o jeito, Pedro. Pedro, pelo jeito, nasceu no Japão mesmo. <risos> eu não nasci no Japão, eu nasci em Itapuá. Pois é, mas tá muito rápido aí, ó. <risos> quer, dizer que eu, quer dizer que eu nasci dos Estados Unidos, né? Vai encher a caixinha, pelo jeito. tempo está quase esgotando... Finalmente! Lá, lá, lá, lá, lá. É Boa! A fórmula tampinhas ou corrida de tampinhas, tá? Cada um só pode dar um pedelequinho na tampinha Já. e tem que fazer toda a voltinha do é, circuito aqui, passar. ó. Nós montamos uma pista com vários objetos, objetos bem simples, fáceis de ter em casa, né? Não precisa ser igual vocês podem estar adaptando aí conforme a disponibilidade de materiais que tiver na casa de vocês um, um petelequinho só Pedro passou, boa Mário vai ter que voltar agora, né Mário? vai Mário isso, essa foi boa vai lá Pedro Aí ah, vencedor do grande prêmio Pedro, Cubo. vamos ver quem consegue fazer todas as caçapas, tá? Fazer todas as caçapas com o menor número possível de tentativas de toquezinhos na na, na, na. Um, dois, três, quatro. Não precisa ter medo, Male. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A tua é vermelha, né? Hum. A dela a é verde. Olha essa aqui já. Ó. ó. Uh, quase. Male. Sua vez, Male. Vai, Male. Quase. Ah, oh. Tiago! <risos> <risos> <risos> <Ai, chegou. risos> Vai. Ninguém tem cor agora, tá? Vocês podem bater em qualquer uma e jogar qualquer uma, tá? Nossa! Isso, a única, a única regrinha é que a verde derruba a vermelha e a vermelha derruba a verde. Só isso, tá bom? Tá. Você, onde tiver mais fácil, vocês jogam, tá? Vai, Mari. Caraca, duas seguidas. Dois pontos um seguidos. Eu vou mexer aqui, não pode olhar, tá? Vamos lá. aqui Mário pode vir é. isso, agora vamos lá, cada tampinha que tu for mexer antes de virar tu vai ter que dizer pra mim, tem bomba não tem bomba, tá? vai lá, uma de cabeça aqui não tem aqui não tem bomba aqui não tem bomba aqui tem bomba ali a é bomba, tá certo? Aqui tem bomba. tem bomba tá certo Vamos ver. Errou, oh, não tem. Tá? Eu tô de volta. Oh, memo, já memoriza a sequência, ó. Oh. Uhum. Né? Quase chegou tipo, no último Vai lá. Vai lá. Aqui não tem bomba. Aqui não tem bomba. Aqui tem bomba. Isso, fala antes. Aqui tem bomba. Boa. <risos> Toda outra vez. Aqui não tem bomba. Aqui não tem bomba. Aqui tem bomba. Aqui tem bomba. Aqui, aqui não tem bomba. Aqui não tem bomba. Aqui. E aqui? Tem bomba! Uhum. Boa! Ganhou! Muito bom! Beleza! É isso aí! Bom, para essa brincadeira primeiro, a gente tem que mostrar o nosso brinquedo adaptado, a nossa catapulta, né? Nós pegamos aqui um grampo, né? um grampo comum de roupa e colamos uma tampinha nele, né? Pode também pedir para o pai furar a tampinha aqui no meio e amarrar aqui no grampinho, que também vai dar certo, tá? Ok! Temos aqui as tampinhas. Vamos aproveitar também as nossas caixinhas de leite. A gente aproveita como algo. Boa! Boa, Pedro! É uma luz. Sim, boa! Nossa, eu devo vir para a Mari. Mari! Ah, deu um então Boa! Então foi, então foi meu o ponto da Mari junto. Quem não tiver tampinha em casa, pode usar bolinha de papel, né? Ou os outros objetos menores que caem dentro das tampinhas, Aí fica bem legal. Umas caras bem feias ali dentro das caixinhas que vão simbolizar os gigantes, né? Beleza? Uma atira de um lado, outra atira do outro. Vamos ver quem consegue primeiro derrubar os gigantes. são Valendo! Foi! Vamos ver quem consegue... Ô, oh, Pedro já derrubou oh, o gigante! Tá? Um, um gigante já foi! Só falta um. É maior, então. Boa, mãe. A batalha dos gigantes Vamos lá, preparar Atirar Aê, Aquele ali do Fortnite é muito resistente Pode resist... derrubar os gigantes Aquele ali do Fortnite é muito resistente Derrubando os gigantes oh, Eu não consegui derrubar um não consegui derrubar o um do Fortnite Nossa O oh, do Fortnite